O Programa de Pós-Graduação em História comemorou nesta semana 50 anos da criação do curso de mestrado e 40 anos do curso de doutorado. Com o tema Tessitura do Tempo entre Nós, a programação se estendeu por dois dias, com palestras e mesas redondas. Eu acho que hoje comemorar um programa como esse é também da importância ao estudo da história. É num contexto em que vivemos em que a história às vezes é confundida como uma opinião. E na verdade nós estamos diante de um fazer científico. Existe método, existem fontes, conclusões, pesquisa. Então comemorar o programa de pós-graduação é lembrar que nós estamos também diante de uma área do conhecimento e área de pesquisa. É um momento também de memória, de lembrarmos né, é, colegas que já se foram, colegas que são é, aposentados, não estão mais na ativa, e também, claro, de celebrarmos o trabalho, é, a, o protagonismo dos nossos egressos e egressas. Como eu gosto de dizer, e, a, essas pessoas, egressos e egressas, são o nosso melhor índice do programa, do que nós é, é, conseguimos é, é, produzir, fazer, né, em termos de produção do conhecimento, mas de formação de pessoas, de professores, professoras e pesquisadores. Ao longo dos 50 anos, o programa formou 639 mestres e 257 doutores e está estruturado em quatro linhas de pesquisa. Arte, memória e narrativa, cultura e poder, espaço e sociabilidades, Intersubjetividade e Pluralidade, Reflexão e Sentimento na História. Atualmente, são 182 estudantes ativos. A professora Tânia Regina de Luca, da Unesp de Assis, em São Paulo, foi a convidada para a palestra de abertura, que trouxe como tema a existência e a resistência dos cursos de pós-graduação em História no Brasil para mim, é uma grande honra estar aqui nesse dia, comemorando esses 50 anos e torcendo para que o programa continue com essa força que ele tem e ele tem uma representatividade grande dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação no campo da história. Né? É um programa de excelência, com nota 5 pela CAPES, e muito ativo e importantíssimo para a nossa área de história.